Então, tropa, eu tô com mais um vídeo de novo. Philadelphia ou Alfa, falei errado. Então, aqui tá os carros. Preparado. Como, como igual eu disse, a gente tá precisando de gente. Fazendo divulgação, Tá. A gente tá fazendo divulgação, esse aqui é os caras que tem, tem todos tipo tipos, e, e ainda vou começar a divulgar, quando, quando tiver cheio, tem facção, tem médico, tem mecânica, polícia, pf, BOP. Não, Bob, não tem. Então... Tá aí. Estamos aqui, de novo. Estamos de ADM, que eu sou de ADM, na cidade. Entendeu? Então... Vou mostrar muita coisa pra vocês, tá? Então, aqui eu, aqui eu, ó, aqui é o aeroporto, tá, tudo isso aqui é aeroporto. Uhum. Aqui, esse aqui é eu, esse aqui é a roupa da Steph, mó bonita, chinelinho. Então, tem, tem um monte de coisa: e se inscreva no, no meu canal, deixe like, aperte o sininho de, de notificações para me ajudar para começar a fazer live no YouTube. Então, <risos> pedir para vocês me ajudar muito, me ajudar a divulgar a cidade, entendeu? Tem lixeiro, tem, um tem um monte de trabalho aí vocês ganham 60K nesse ano. Então, né? É isso, falou e fui...